Fala pessoal aqui do canal Mais Notícias, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e na notícia de hoje pessoal, Bruno Marquezine Vem aos prantos, galera. Assista o vídeo até o final aí para você entender por que ela chegou nessa situação. Já aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. É importante que você se inscreva para que o YouTube mostre todos os vídeos pra vocês aí sobre todas as notícias do momento. E bora pra essa notícia aí. Já deixa aqui nos comentários qual é o papel que você mais gosta aí da Bruna Marquezine aí, que isso é bem importante pro vídeo. E bora lá. A atriz Bruna Marquezine compartilhou na noite desta terça-feira um vídeo que mostra o momento que descobriu ter conseguido um papel em um filme de Hollywood. No vídeo ela conversa com o diretor Angel, Soto e produtor John Richard e eles dão a notícia. Abre aspas, nós fazemos essas ligações para perguntar como você se sentiria se eu dissesse que queremos que você seja a nossa Jenny em Besouro Azul. Perguntou o cineasta. Bruna começa a chorar imediatamente e, com um inglês perfeito, brinca. Eu tenho que responder essa pergunta? Na legenda, ela falou de maneira emocionada sobre a conquista. É, pessoal, notícia aí, embora preocupou a gente no início pelo fato dela de estar chorando e tal, mas é um choro de alegria, um choro de conquista aí. Que o sucesso aí venha muito rápido para a Bruna Marquezine aí, uma nova etapa na vida dela aí. É, no cinema de Hollywood, que eu creio que é o sonho de, de todos os artistas aí, e que tudo de bom aconteça com ela aí, se Deus quiser vai dar tudo certo nessa nova fase da vida dela. E já deixa o seu like pessoal, essa foi a notícia e até o próximo vídeo.